Nas últimas semanas, um caso envolvendo um cadeirante e morador do bairro Alto e o transporte público de Rio Negro mobilizou as redes sociais. Na ocasião, o Rio Mafra Mix ouviu as reclamações do usuário e a empresa envolvida. Logo depois, outros usuários também procuraram nossa redação para dar uma segunda versão. Diante dos fatos, ouvimos ambos os lados. Acompanhe. Algumas mulheres entraram em contato com a redação do jornal para contestar as, as informações ali do Jair. A gente já gravou essas informações e agora eu quero mostrar para o Jair esses depoimentos para ver o que que ele disse. Vamos assistir, Jair? Vamos lá. Vamos lá. O que eu acompanhei foi daquela que ele botou no que ele foi rastejando, né? Aí ele não aceitou a ajuda do motorista e nem de ninguém. E só que depois que ele desliga o celular dele, aí que ele vem agredir os motoristas, né? Nesse, ele rastejando, a gente estava no ônibus. Dele, da, andando com a cadeira de roda, com o ônibus em movimento. Então, a gente está acompanhando muita coisa. Deu o um motorista chegar, encostar o ônibus, né? Que nem a motorista, né? Ela tem três filhos, um bebê pequeno. dela chorar e não poder nem dirigir o ônibus. Nós estamos defendendo eles. Ele desmontou a roda direita o dia que ele fez o escândalo, né? e depois tirou e montou e desmontou a roda esquerda em casa. Né? Isso está bem visível, foi todo no mesmo dia, foi o dia que ele mais agrediu a nossa motorista. Tanto que ela não está fazendo mais a nossa linha. né? Eu já tentei ajudar ele uma vez para subir, e ele desprezou a minha ajuda, disse que ele não precisava. Então, tá, tudo bem. Eu trabalho com crianças especiais, eu sei a necessidade que eles têm, eu não sou contra. Mas uma pessoa que, vê, que faz isso para atrapalhar o transporte público de nossa cidade, que está começando agora. Então, eu acho muito injusto o que ele está fazendo para toda a população. Não está ele se prejudicando, ele está prejudicando todos os trabalhadores. Isso daí é errado. Então, vamos né, ter que se mobilizar, defender os motoristas, defender a empresa, porque a gente que trabalha das sete da manhã às quatro da tarde, a gente precisa do transporte público. Eu... Trabalho o dia todo. Eu não estou pedindo nada. Eu estou ganhando com o meu suor. Então, eu quero o nosso transporte para poder ir e vir para o meu trabalho. Ele faz acrobacias com a cadeira. Tá? Para ele, a cadeira ali é uma cadeira de rodinha, tipo de um escritório. Assim. Ele não está nem aí. né? Ele vai, vem para trás, na rampa, aí sobe lá em cima já dá o um giro, já. Então, ele mesmo põe em risco a vida dele. Não é a empresa que está pondo, é ele. Ah, eu estou, assim, ficando bastante preocupada porque é o meio de transporte da gente, né? A gente não, não tem dinheiro para pagar um, um Uber aí, né? A gente depende muito. Se ele tem os direitos dele, nós também temos os nossos direitos de precisar da lotação, né? Então, no caso, a gente está aqui para defender a empresa. Isso ali não é legal nem para nós, nem para o motorista. Que ele, nós precisamos dele, precisamos do transporte, precisamos que ele tenha calma para trazer nós para o nosso serviço. É, não corresponde nenhuma nenhuma dessas. dessas nesses vídeos que eles falaram né porque a cadeira minha ela é só encaixada e está é um rolamentinho certo é, não sumulei nada né estragou arrebentou o rolamento então encaixei porque eu moro perto de casa só foi encaix... ela só é encaixar agora e ela solta quando você anda. agora tem no vídeo ele tem um prego e eu ganhei ajuda da da, da população né e ganhei uma roda é, Nova ali também no valor de R$ reais, certo? Então jamais eu vou querer prejudicar a população, jamais eu quero atrasar é, o horário do serviço. Eu sei que as pessoas têm serviço, trabalho, né? A motorista tem família, eu também tenho minha família, né? Então eu não estou aqui para se mostrar e para querer se aparecer. O, o que, que eu quero é segurança no ônibus. Né, que é uma responsabilidade da empresa é, ter o acessório de, de segurança para deficiente físico. E os, e os vídeos que as pessoas estão tá aparecendo aí, nenhum corresponde, né? É, mas cada um, cada um tem, a, tem a sua versão, né? Então, a minha versão está aí, então.